Bom, como todo mundo na internet, você precisa dar um contexto exato desse vídeo. Não simplesmente você do nada vem e fala... Hoje a gente vai ver as minhas YouTube! Não. Definitivamente não é assim. Hoje a gente vai ver camada por camada, mais ou menos, né? Pelos... alguns Algumas coisas na internet. Mas nisso, o que é exatamente essas coisas? É coisa que só boomer faz... É, é uma mistura de coisa que ou criança faz de notícia, ou queria ou só coisinha de criancinha, ou coisa de boomer burro. Então, né, já deu 40 segundos. Bora pro vídeo, hehe. -he. Bom, só para começar, a gente tem que raciocinar a bondade do YouTube de como protege as crianças de bosta que a gente gosta tanto de ver. Meu Deus, o YouTube botou recepção de idade no videozinho de trava tube. Que eu fiz. Bom. Dando isso de início. Eu gostaria muito de clicar no botão saiba mais. E ver se ele ainda dá pra o tipo web. Mas não. Bom, eu sei que vai ficar meio estranho assim. Se não der um contexto exato. Mas eu tava de boa. Prendo televisão. E encontro isso. O lindo vídeo de um cara divulgando o grupo. O que ele mais recomenda. E acredita. Esses grupos... SÃO DELES Não, você não viu errado, são deles ainda Eu que pra piorar Eu não sei conseguindo ver Porque eu acelerei um pouco pra vocês não queimarem suas cetinas Mas Vendo as prints eu consegui tirar Ele falou que não é pra publicar link do tiktok e ele coloca link do tiktok Tik Não, não, ah, não, ah, não, ah, não, peraí, ah, não, desculpa, desculpa, eu disse errado, é o ai. não tem nenhuma diferença entre eles, mas, né, disse errado, é o ai. desculpa, eu vou morrer agora, pedejado pelo FBI com bando de Loli. Bom, pra vocês, dá, só dar um contexto aqui, eu peguei um vídeo aleatório da internet intitulado Dedo do Meio. Eu não sei o porquê exatamente, mas era o um vídeo de umas 4 ou 5 crianças virando a câmera de um jeito tão bruto, mas tão bruto que parecia que eu ia morrer num terremoto da China. Bom, agora que eu falei, né, vamos reagir a essa maravilha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Nossa, eu não estava não. Vai, vamos fazer de novo. Pessoal, aqui é o novo canal. Minotórico de gays. nossa meu do bem. Nossa, Deus do bem. Nossa, Deus do Olha, bem. o o o novo canal é 2017 bosta. Vai. vai começa, vai, vai, vai, vai, vai. Pessoal, esse é, esse é o João Clarão bonitão, só que não. Esse é São Paulo. E eu sorria. Mas Ai, que legal! Olha, olha, não, sombra. Olha nossa sombra, pessoal. Não para, esse vídeo tá merda. Agora, agora vou assinar assim, bora, vou assinar Ai! Ah! <risos> e assim termina uma bosta intitulada deito, Dedo do Meio. Bom, tem alguns videozinhos que eu queria te mostrar, mas como o vídeo já tá com 3 minutos, o celular pode sangrar um pouco se eu colocar muita coisa, porque na hora de exportação. Então, vou tentar, tipo, fazer do exato jeito que eu fiz. Não sei porque eu falei isso. É por algum motivo o vídeo que eu peguei, especificadamente, é curto demais. Então, vai ser bem curtinho, menos, menos de 2 minutos e meio. Então, não, não pense em muita coisa num vídeo ruim. Aqui começamos a gravar, na casa do João, o canal dele, eu não lembro o canal dele, o canal dele, eu não lembro, e também eu tô muito chato. Vem <música> Acabou com a minha graça. Hoje nós vamos gravar A Bosta Que Te Ver. Tente não rir. Ah, meu Deus do céu. Eu tô rindo com o negócio que o menininho disse. Uau, hein? Tô rindo com... Nossa, meu Deus. de não rir de desafio mortal. Meu Deus, impossível. Muito difícil, caramba. <risos> Calma aí, eu não gravei. Que bosta. Faz de novo. Olha. Bom, eu sei que o vídeo é na verdade um tente não rir muito mal feito desse menino. Mas, para não para pensar numa coisa que é um tanto quanto chocante: olha os dentes dele! Meu Deus do céu! Olha, pessoal, hoje nós vamos fazer um negócio: está a bolacha ataca, na casa das baratas. Olha, o João vai mostrar para vocês. O negócio cai na mão dele Então, eu mostro Eu sou fraco, né? Eu sei, eu sei Ixi E agora eu vou tracar esse pedacinho De nada tamanho da sua boca Eu gravo, eu gravo, gravo, gravo. Vou pedacinho. Eu vou Ih, Agora é minha vez. Pra quem não entendeu, só sou só um monte de crianças jogando bolacha pra cima e vendo o que acontece. Sendo que isso não é nem engraçado. E é só triste ver as crianças jogando bolacha que vida. É eu comer pra cima. É um tanto que engraçado isso, mas na verdade eu tô rindo pela burrice deles. Não necessariamente porque é um tente não rir. Se fosse um tente não chorar, meu Deus, eu já sou da risada mesmo. Vamos ver como ele faz. Pessoal, nós vamos... Pessoal, nós vamos dar um pausa agora, beleza? Falou! Futei seus idiota, e aí, tudo beleza? Esse é o João, esse sou eu canal Quevedo, ajuda aí eu quero um milhão de não, likes não. pra nós temos conhecidos pra nós sumir e eu não sei o canal dele <música> ele fala aí não entendi porcaria nenhuma mas, Bom, mas resumindo esses vídeos eram um monte de criança fazendo bosta que eu achei na, na internet vocês Gostarem muito, eu faço parte 2 Mas o vídeo, inicial é pra mostrar Que a maioria das crianças Que estão na internet, fica fazendo coisa Que nem elas entendem Eu sou uma criança, não entendo Coisa que outra criança fala É incrível isso E também que eu não devo uh, E também um aviso muito importante Eu usei a fotinha do gamerista Pela fotinha de um cachorro de óculos ela tá ficando bem chatinho Aquele rostinho sorridente gigante E aí mais um vídeo si é isso. Tchau, tchau.